Olá, bem-vindo ao curso sobre TDD. Nós vamos dar continuidade ao, ao exame é, do código que tem múltiplos malcheiros. É, essa é a, a, parte, a segunda parte da videoaula que, que mostra os malcheiros até o, o, o segundo tipo de malcheiro. Nós tínhamos examinado cinco tipos. É o que nós estamos vendo agora nesta transparência aqui, né? Tá certo? Os cinco tipos de, de, de malcheiros que nós havíamos, então, identificado. Nós agora vamos tratar dos, dos, dos mal cheiros de 1 um e 2, outra parte nós iremos tratar do, do restante. O mau cheiro 1 um se refere a, aos nomes inapropriados. Uh, uma coisa importante que nós temos que ver é que, ver que é, aquela expressão da intenção ela fica expressa nos nomes, tanto das variáveis... É, quer sejam variáveis de instância ou variáveis temporárias ou argumentos de métodos ou de, de construtores, nomes de classes, nomes de interfaces. Isso é muito importante. Então é uma coisa realmente que vai ter uma importância é, fundamental para o seu código ficar mais claro, mais compreensível, tá certo? Então no caso aqui, para nomes inapropriados, nós vamos usar uma técnica simples, que no caso como estamos trabalhando com variáveis, nós vamos usar o rename variables, renomear as variáveis, tá certo? Nós vamos acoplar também é, como as três variáveis, elas de fato são variáveis de instância. Na área de refatoração, costuma-se é, em muitos lugares, convenciona-se identificar as variáveis de instância, diferenciar das outras variáveis temporárias, por exemplo. Então... Uma técnica muito usada é colocar um prefixo antes do nome da variável, que é o underline ou sublinhado. Tá certo? E é isso que nós vamos fazer. Então, ou seja, ao colocar os nomes apropriados, nós vamos renomear colocando os nomes que realmente expressem a intenção. E normalmente essa intenção ela aparece no comentário, muitas vezes que está do lado, está né, certo? Ah, mesmo quando não tem comentário na, no, naquilo que eu estou querendo representar no meu código né? certo eu vou expressar isso na, na variável tá certo no nome da variável então aqui eu, eu, eu antes de pedir para vocês pararem o, o, o vídeo né? tá certo é, eu vou dizer que o certo seria fazer para cada refaturação em que eu uso um rename variables eu deveria testar a minha bateria tá certo para ver se eu não, não substitui errado. Como nós vamos usar isso de uma maneira automática ah, através do Eclipse ou de qualquer ambiente eh, que, da linguagem Java, ah, a chance de cometer erro nesse caso é, é mínima, tá certo? Então, nós vamos renomear todas as, as três variáveis, né, tá certo? Vamos dar nomes apropriados que expressem a intenção delas e vamos colocar o, o prefixo, né, tá certo? Antes do nome nós vamos colocar o underline, tá certo? Para isso, nós só vamos fazer um teste. Então, é um ciclo. Né? No ciclo de, de, de refatoração, é um ciclo só que eu vou fazer. Eu venho, troco todos os, os nomes das variáveis, coloco nomes mais apropriados e testo uma vez, tá certo? Só para garantir. Então, vocês vejam aí, os nomes que eu escolhi aí são bem apropriados. O, o age, em português, seria de idade, né? tá certo? O que eu estou querendo dizer ali é, é o limite de uma idade, que pode ser é, um, um idoso ou abaixo do idoso, em inglês é o senior, tá certo? Então eu estou colocando senior, estou fazendo isso para as outras todas, né, tá certo? estou colocando, eu olho qual é o comentário e, e consigo então colocar um nome apropriado. Esses comentários eles já podem desaparecer se eu quisesse, eu vou deixá-los ainda por um certo tempo, porque eu vou tratar primeiro a, a, o próximo mau cheiro sobre a, as booleanas negativas. Como essas variáveis todas estão, uh, são booleanas, tá convenciona-se também usar o is ou é, se fosse falar em português, né, tá certo? que ajuda a, a fazer a leitura. Então, vocês percebam que eu posso ler, if não é senior, if não é uh, não, not is already subsidized, ou seja, fica muito mais claro. A última que eu estou substituindo, ela ficou muito mais clara. Em vez de dizer que era not, not full time, o not full time é substituir por part time. Não é tempo integral, ele é tempo parcial. Então, ficou not is part time. Ficou muito mais claro para mim isso. Então, agora eu gostaria que vocês, em apenas 20 segundos, respondessem a pergunta. Vocês parem o vídeo e podem dar continuidade depois de 20 segundos, porque a gente continua aqui. Bom, vocês agora devem ter tido mais facilidade para acertar, né? Tá certo? Principalmente que nesse código a parte else não está muito longe, né? Tá certo? Então fica muito mais fácil de, de, de descobrir, junta com o comentário fica mais fácil. Mas ainda assim dá um certo trabalho de entender por causa do, do, do problema do not, né? Tá certo? Então nós conseguimos com isso, usando nomes apropriados, expressar a intenção de uma maneira mais adequada, tá certo? Vamos passar agora para tratar o um mau cheiro 2, os ifs com expressões booleanas negativas. Como eu disse, o ser humano, o cérebro do ser humano não sabe tratar a negativa. Se você fala assim, não faz isso, não faz isso... E pensa que você vai gravar que não e não vai fazer. Na verdade, você está reforçando o seu cérebro. Faz isso, faz isso, faz isso, tá certo? Então o não ele atrapalha o entendimento das frases. A primeira coisa que nós vamos ter que fazer é tornar essas expressões booleanas positivas, tá certo? E nós vamos fazer isso uma de cada vez, porque nós podemos errar isso. Tornar a expressão booleana eh, no caso do if den Nelson significa que eu tenho que inverter. Aquilo que eu colocava no, no, no DEM, agora passa a ser o que ia no ELSE. O que vai no ELSE é o que estava no DEM. Nós temos que inverter. Para garantir que nós não estamos fazendo errado isso, nós fazemos a refaturação para um IF, DEM else, né? para uma expressão booleana, trocando de negativo para positiva. Né? Nós tiramos o NOT, né? Tá certo? Então, você é obrigado a inverter o IF, DEM e aí testamos, que nós podemos fazer errado de alguma forma, tá certo? Aí nós testamos. Essa é a ideia. Então vamos dar uma olhada aqui. Como eu, eu tenho três variáveis booleanas, nós vamos fazer um ciclo. Nos, vamos ciclar três vezes no nosso ciclo de refatoração. Três vezes nós vamos fazer isso porque existem três variáveis booleanas, tá certo? Então como é que fica agora o nosso código aqui? Ó, já começa a ficar muito mais, mais claro, né, tá certo? Porque eu, eu trago... A, a informação que é relevante para mim, muito próximo, né? tá certo? Então, quando eu pergunto, agora, em vez de perguntar, if not senior, tá certo? Eu já pergunto, if is senior, aí o discount é, é, é zero. Caso contrário, if is already subsidized, tá certo? Eu, eu, já, eu já ponho desconto 250, ou seja, as coisas começaram a ficar muito mais próximas. Então eu vou dar só cinco segundos para vocês pararem o vídeo e descobrirem qual é o desconto se o cliente eh, já já, já, tem, já foi subsidiado, tá certo? Então vão lá, parem o vídeo. Voltando, agora dificilmente tendo eh, colocado uma variável expressando a intenção muito mais clara, tá certo? É, tendo uh, trabalhado com, com com expressão booleana no meu IF positiva, tá certo? Certamente uh, você deve ter acertado com a, um, menos de cinco segundos, tá certo? Que a resposta é 250, tá certo? Ou seja, você já, talvez já soubesse dessa resposta por causa dos testes que a gente vem rep repetindo, Tá certo mas agora você consegue encontrar isso muito mais rapidamente do que uh, anteriormente tá certo e se eu perguntar também para vocês qual é o desconto se o cliente eh, é full time também é muito rapidamente que vai acontecer isso tá certo vocês vão conseguir encontrar nesse código muito mais rapidamente com isso nós encerramos essa videoaula né que nós quebramos em duas partes tá certo nós encerramos agora a, a a videoaula até o, o mau cheiro 2, tá certo? E nós mostramos para vocês que simplesmente fazendo esses dois, a uh, uh, refaturação desses dois mau cheiros, o código já ficou muito mais uh, claro e muito mais fácil de encontrar uh, coisas que eu perguntar sobre o código, tá certo? Uh, para qualquer uma das perguntas que eu, que eu quiser fazer ali, fica muito mais rápido. O código já ficou claro. O que é que acontece? Existe, como nós vimos, mais é, três tipos é, de mau cheiros que ainda o atrapalham. Quer dizer, ao eliminar esses, novos, esses, esses três tipos adicionais, o nosso código vai ficar muito mais claro, muito mais compreensível e, e fácil de, de, de, de aceitar né, acréscimos, alterações ou incorporações do código com outras funcionalidades, com outras uh, responsabilidades. Obrigado.